agora na região, sabe da onde? Santa Maria da Serra depois vocês entram no Google aí e veem Santa Maria da Serra já passamos então por água de São Pedro São Pedro, estamos indo no sentido Botucatu e a viagem está sendo abençoada pegamos um pouquinho de chuva mas agora o tempo já aqui onde nós estamos não está chovendo Vamos viajando, Deus nos abençoando e vamos mostrando para vocês um pouco do nosso trajeto, tá bom, pessoal? Aqui em Botucatu são 52 km, Só que Quando chegar na entrada Que é para ir para Botucatu Vai ficar à minha esquerda Eu vou para a minha direita Sentido São Manuel Quero mandar um abraço Carinhoso para o Carlos Frentista Do posto Nota 10 É conhecido como Postinho Nota 10 Lá em Água de São Pedro gentilmente abasteceu o carro, lavou o paraíso do nosso carro, nos ofereceu um café fresquinho, coado na hora, gente boa, como todos os demais que ali estão. Um abraço para você Carlos, um abraço para todos vocês aí meus amigos nós vamos passar agora sobre um rio eu só não lembro se ele é o rio ilha -se ou se é o Tietê, eu tô achando que é o Criascaba. Não achei nenhuma placa aqui pra dizer. Tá bem cheio, viu? Tá bonito. Já estão construindo casas ali em volta. Na da. Ah, aqui, ó, Rio Criascaba. Que beleza que ele é. Aqui, ó. E aqui Que era uma buraqueira nessa estrada Depois que pedagiaram ela Ficou uma maravilha Ficou uma beleza meu. O pessoal tá animado, está em construir Próxima cidade agora Então é São Manuel Rodovia Geraldo P é de barros aí tem um é, rurais aí na frente, levando gente para trabalhar eu nem sei, deve ser nas canas né Não está chovendo. E no entanto está bem cheio. Os pescadores agradecem, né? Com certeza. O pessoal aqui gosta. Não, gosta não. O pessoal aqui tira muita areia, gente. Tem muito areieiro. Aqui na minha direita não tem um. As construções não param, né? Então. Vamos tirar a areia! Vamos seguir nossa viagem. Eu estou aqui pensando em mandar uns abraços, mas eu vou começar a falar o no nome de algumas pessoas e vou uns tapas de outros que eu vou esquecer. Como sempre eu, esqueço, eu né, um abraço geral. É, pega os braços assim, ó, eu vou pegar os braços, vou abrir o máximo que eu puder, vou abraçar todo mundo. Eu quero inclusive agradecer pelos mais de 80 mil inscritos do canal. Nós havíamos dado um tempo por conta de pandemia, por conta de algumas coisas particulares, mas agora pretendemos não parar mais de enviar vídeo para vocês lugares onde a gente passa das pessoas que a gente conhece estamos na viagem aqui lá pro interiorzão do estado de São Paulo próximo do Mato Grosso e também do Paraná chamado Pontal do Paranapanema Como nós vamos para a direita, estamos indo para a região de Marília, Bauru, se continuássemos ir até o Mato Grosso do Sul. Essa placa aqui está marcada Pratânia. Se vocês entrarem no Google aí vocês vão ver que é a cidade do do Tonico e do Tinoco. Inclusive, até um museu que eu preciso fazer uma visita qualquer hora dessa. Agora aqui começa uma outra rodovia, eu não lembro o nome dela. Mas eu encontrando já falo aqui já. Ei, furou o pneu do carro. Cadê o step, camarada? Furou também? Manoel Eu era caminhoneiro e fazia essa rota aqui, ó, retornando de Campinas, Americana, Santa Bárbara, quando eu vinha fazer entrega. Foi numa dessas que eu conheci Limeira. já Deixa no hotel, pãozinho, pet Deixa o pet Tem babá Banho quente A indústria os Movimenta Os animais Hoje está ganhando Milhões Eu estava vendo uma reportagem Mas isso já foi em 2020 Ou 2019, não me lembro E o Japão bateu recorde Produtos pra pet. Lá em Limeira tem um hotel lá. Um hotel, não, desculpa. Tem um hospital lá que é 24 horas. E a pessoa que tem amor no seu animalzinho leva mesmo. Aí, gente, ó. Passando debaixo desse viaduto. Virando para a direita é para Tânia e Avaré, seria também nosso caminho, mas como eu estou mais acostumadinho por aqui, eu acho que é mais rápido, né? eu vou passar aqui do lado de São Manuel vou seguir essa rodovia, no sentido Bauru depois Marília. Um abraço do canal do Cício e da Madalena Tá passando aqui uma ambulância de vocês E tá indo bem hein Andando bem Ah não me lembro não sei que é de São Paulo Mas eu não lembro não Ah está de São Paulo Bom gente No norte nós temos os lençóis Maranhenses e aqui no estado de São Paulo nós temos os lençóis Paulista, Paulista. Eu Ainda brinquei Lençóis Karsten O melhor lençol Quem é que conhece a marca Karsten? Só, só que é no sul, né? Só que eu acho que é lá no sul, né? Aqui não Eles fazem lençóis que eu do. Não, é do <Dubai>. raio <risos> oh, Pessoal, faz lençol também Pra mim não ficar babando aqui Essa cidadezinha aqui eu nunca vou esquecer dela que eu tenho uma multa do outro lado Naquele radarzinho lá no alto, ó Pra quem desce, tem um radar ali, ó Não dá pra poder ver aí, não Você tem no E eu descendo ali Madalena tinha dado um cochilo. Nós tínhamos parado pra tomar um café E aqui é 80 Olha lá o radarzinho ali, ó Perto aquela vanzinha branca Olha lá, olha o radar Passou Cheguei em casa Uma semana depois Chegou uma multa pra mim Agora tô mais esperto que esperteza falando ali Aqui tem aeroporto um em termodal oh, oh camarada, intermodal termodal ainda? um é, negócio é, de... é chique hein intermodal quer dizer que comunica com as Rodovia e Se tiver ferrovia, e... ferrovia também Hidrovia, ferrovia Hidrovia também Eu vou viajando assim, eu tenho um costume do tempo que eu mexia com o caminhão eu vou vendo uns mendigos. Aí eu falei assim: Ó, Madalena, é o terceiro mendigo que eu já vi. Desde que nós saímos de casa. Falei: um Mendigo não. Andarilho. Oh, coisa bonita. Andarilho, gente. Alguns. Né? Mocinha de cana, né? Beneficiadora de cana. Uma vez eu tava com meu cunhado, desde que tá comigo na viagem aqui. Nós estávamos indo pra Goiânia. Depois Brasília. Nós tínhamos uma, umas entregas para fazer lá, né? Aí antes de Goiânia, nosso carro deu problema, o caminhão deu problema, paramos lá numa subida. Lá vem um Andarilho. E nós havíamos almoçado. Tadinho, vai. participa do, do vídeo aí e fala, fala aí pro pessoal o que aconteceu. Vai, fala aí. Almoçado e. Fala mais alto, fala assim vai em Sobrou. Sobrou a comida. Alimento, que Sobrou a comida lá da armita e da. Tá? Eu sempre o papai, só que ele não queria não, porque ele estava pedindo. É, tô pedindo comida para vocês. <risos> Andando no sol, que de... meu papai do céu não estou pedindo comida para vocês? Aí o meu cunhado me pega. Ah, Devia ter uma dúzia de laranja, mais ou menos, né, David? Tinha uma dúzia de laranja lá, ele aproveitou que o caminhão estava parado, fez uma limpeza na boleia e jogou aquele... Aquele tanto bom de laranja no chão. O cara conversando com a gente, foi lá, assentou lá, pegou aquele monte de laranja e aqui ó, arrancava assim, que nem um canivete aí do camarada, e comeu, só, chupou as laranjas, comeu o bagaço, só porque tava jogada, mas o que nós demos pra ele limpinho, eu não tô pedindo comida pra vocês, falei, olha só, mas rapaz, a comida tá limpa, não é sobra, nós separamos na, na, na, marmita, na marmita e comemos a outra parte. Estou pedindo para vocês. Aí ele viu a placa do carro, do caminhão, né? Marcado o Presidente Prudente. Ele falou assim: Conheço o Presidente Prudente. Esses dias atrás eu posei no posto Rio 400. E é verdade, tem né? Tá fechado hoje, mas ainda tem. Ele chama de 400. Mando outra aqui, vamos ver que cidade que é? Areópolis. Areópolis. Olá Olá pessoal de Areópolis, tá passando uma ambulância aqui da saúde. Um abraço pra vocês do canal do Cícero e Madalena. E se inscreva lá, viu? Vai lá. Eu mando um abraço pra vocês e vocês mandou para pra mim. Pra mim, pra Madalena, meu cunhado. a nossa van que não tem nome até hoje. O pessoal tá cobrando, qual o nome da é sua van? Ah, não vou dar nome pra ela não. É Por enquanto não Vai que é, vai Vai que vai Vai que vai, vai. vai, vai. criado Bauru, o um lanche Bauru, mas foi criado em outra cidade, né? O cara era de Bauru, foi criado em outra cidade, né? O cara era de Bauru, aí ele criou o um lanche, aí ele pediu um, um lanche e falou como que era para fazer. Ah, aí por isso que deu um monte de Bauru, porque o cara era de Bauru mandou fazer esse lanche nessa cidade. Aí Não sei que lá em Bauru tem o, o lanche lá, porque o dia que eu levei o pessoal uma reunião lá do PT, tinha muita gente por sinal, eles falaram que iam lá lanchar esse lanche bauru, que tem mesmo lá. É um ponto de encontro, na verdade, né? Eu não fui. Na, na última hora o pessoal que estava comigo resolveu vir embora, então eu não conheci. E como eu na época era motorista, tem que obedecer. Né? Foi o que eu fiz. Quem tem poder manda? Quem tem juízo obedece. Quem tem juízo obedece.